Se você acha que uma casa de steel frame vibra, se movimenta, se ela tem mais de um andar é um negócio que não dá pra andar em cima, vem comigo é que eu quero te mostrar um detalhe. Gente, é o seguinte, essa semana eu recebi a seguinte dúvida. Helena, eu tenho um labirintite, né? Eu escutei falar que uma laje de steel frame vibra. Ela vibra mesmo? Eu vou conseguir andar no segundo andar da minha casa? Porque minha labirintite é muito forte. Gente... Primeiro, pessoal de labirintite, não se preocupe. Eu sei como é que é ruim, né? Minha mãe de vez em quando toma os remédio para labirintite, que ela fica, né? E aí às vezes ela fica meio zonda. E ela mora numa casa de steel frame, tá? Ela tem outras, eu tenho uma casa de steel frame, a gente tá construindo casa de steel frame. Mas eu quero mostrar, gente, uma casa de steel frame, né? a ah, primeiro ponto que você precisa entender. A gente tem três tipos de laje, tá? A gente tem laje seca, laje mista e laje úmida. A laje seca é quando eu trabalho com placas no piso e normalmente eu preciso de um piso seco, tipo um piso vinílico, um piso laminado, um carpete, são pisos secos, né, pisos que não tem um contrapiso, né, argamassa, nada né? do tipo. Esses pisos são os pisos que normalmente vibram, mas não é que vai vibrar e você vai andar e vai ficar uh, tonta para um lado e o outro. Já o piso do misto é quando eu tenho as placas e eu tenho um contrapiso em cima. E a gente tem um piso úmido, que é o steel deck, o que, por exemplo, a gente tem nessa casa. Mas se você fizer uma configuração, se você montar a sua estrutura bonitinha, direitinha, nenhum deles vai prejudicar a sua labirintite. Pode ficar tranquila. Agora eu quero mostrar na vida real, tá? Aqui eu tenho um piso, tá? Eu tenho um piso que ele tem 3,5 metros de largura, ou seja, uma laje com 3,5 metros de largura. É um vão normal. Né? É até relativamente pequeno. Agora olha que interessante. Eu vou pular. Eu tô com o meu super cameraman agora, o Dr. Vitor, me filmando. E você vai ver que a câmera não vai vibrar. Olha só. Vibrou, Vitor? A câmera tremeu? Fez um barulhinho, né? Sim. Mas é porque ela ainda não tá toda fixada. Agora, olha só. Vamos andar pra outro lugar, que agora eu quero te mostrar o choque. É um lugar que a laje tem 8 metros de vão livre. Vem comigo que eu vou te mostrar. 8 metros, tá? que eu não tô mentindo tem 8 metros. Você sabe que cada passo é mais ou menos um metro, né? Aí eu vou daqui, ó. Um, dois, três. Oito. 8 metros de vão livre. E aqui não tem paredes embaixo. Tá? Depois eu fui lá embaixo pra você ver se você não tiver acreditando em mim. Aí ah, eu vou pular aqui também. Vamos pular aqui também, ver se treme, vibra? Esse aqui vibrou até menos. <risos> tá vendo só, não fez nem barulhinho. Então, gente, você não precisa se preocupar que ela já vandas para um lado e para o outro. Isso aqui não é barco, não é navio. <risos> Isso aqui é steel frame. <risos> eu sei que o barco é de aço também, mas lá, né? E olha que engraçado é o que eu tô pensando. E você sabe que o radia a gente chama de, é, de fundação flutuante, né? Mas você não vai vibrar, né, gente? Não é uma vibração que vai, etc. Você viu que lá fez barulhinho porque ainda não tinha travado e o vão livre era bem menor. Agora aqui, que já tá tudo travado. São 8 metros. Galera do concreto, você faz 8 metros de vão livre fácil assim? E aqui não tem nenhum pilar, não tem nada. Não faz, que eu sei? Hum. Não faz, seja aí aquele as pesado, viga protendida e o diaba 4. Minha filha, quando você trabalha com steel frame bem dimensionado, bem calculado, esse problema não vai acontecer. E, inclusive, próximo vídeo eu vou acabar com outro mito, que eu escutei que o povo fala que atravessa a parede, que a parede sacode também. Chamei o pessoal da obra e eles vão mostrar na real como é que uma obra de steel frame não sacode, não treme. Então fica comigo, acompanha esse especial, bota aquele sininho, ativa a playlist, que o próximo vídeo você vai ver que eu estou quebrando barreiras. E se você curtiu essa demonstração, se você é a pessoa que tem labirintite, dá aquele like, viu? E se ficou mais alguma dúvida, bota nos comentários, não tem problema não. Aqui a gente está para quebrar todos os mitos de steel frame. Grande beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.